Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui no Largo do Aroche hoje em mais uma manifestação das lutas pelas diretas já, pela democracia no Brasil. Vamos conversar com uma das organizadoras do evento hoje, a professora Esther Solano, que vai contar pra gente qual é a programação de hoje e a expectativa. Tudo bem, gente? É, então, o dia de hoje vai ser, na verdade, começamos agora e vai até às 6 horas da tarde. Vai ter artistas, tudo mulher. Vai ter artista, gente do campo da cultura, da política. E na verdade o nosso lema era por diretas, por de por direitas, mas também por direitos, as duas coisas. Quais são os direitos principais que nesse dia bonito de sol de domingo as mulheres estão na rua para pedir? Principalmente nós reivindicamos contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra a PEC 241 de Corte em Saúde, Educação e Serviços Públicos. E pela legalização do aborto, obviamente, claro pelo fim do genocídio negro dos jovens nas periferias. Quais são as as, as entidades que estão envolvidas na, na na organização e na programação de hoje também? Nossa, tem um monte de entidades, mas dentro da de, de UNE, a CUT, Povo sem Medo, Brasil Popular, e um monte de coletivos feministas, né, a Marcha para as Mulheres, né, Marcha pelas Mulheres contra a Violência do Estado, e depois tem muita feminista autônoma também que foi se juntando, né. Então nós temos coletivos, movimentos, representações de mulheres, tem mulheres trans também, mulheres coletivas de mulheres negras e feministas autônomas que pensaram que não são representadas na luta da esquerda tanto como a gente deveria, que nós precisamos dar uma voz para as mulheres. A gente, para dar voz para as mulheres, nesse domingo, estamos fazendo a transmissão, as entrevistas, toda a equipe de mulheres da FPA, nesse domingo de sol, aqui no Largo do Aroche. A discotecagem já está acontecendo e nós vamos entrar a todo momento, entrevistando as mulheres que estão aqui participando de hoje. Vem para o gente! Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver.